Bom, falar da Rosa dos Ventos em 30 segundos na minha vida, eu acho que é impossível. É inexplicável, é difícil explicar o que a gente vive nesse lugar maravilhoso. É, eu acho que a Rosa dos Ventos é um sonho mesmo de todos nós, de uma vida melhor, mais solidária, mais amiga, com muito afeto, muita arte, muito carinho, né? A gente sempre vai imbuído assim de, do, do que há de melhor. A gente, todo mundo vai querendo assim, levar o seu melhor. E assim é, é impressionante a energia que esse lugar tem. É muito, muito forte, muito especial, muito positiva. E é uma energia de amor mesmo. Né? Então acho que a Rosa dos Ventos é uma coisa que vai ficar para sempre na minha vida. Para sempre. Mesmo que eu não vá lá tanto assim. Mas eu só tenho a agradecer ao Brandão de ter nos... Dado essa oportunidade, de conviver com tanta gente maravilhosa, de tantos lugares diferentes. E ele, essa pessoa generosa que é, e nos tem passado e nos ensinado essa vida mais solidária, mais autossustentável, com mais alegria, com mais leveza, com mais arte. Acho que é isso. Um beijo grande no coração de todo mundo. Tchau.